A fiscalização aqui é precária. Se houvesse uma ciclovia na Avenida Sapopemba, isso facilitaria bastante para nós também cadeirantes. Para mim era muito mais seguro, eu não precisava estar me aventurando no meio dos carros. Eu fui atropelada indo para lá. Isso não é normal.